Bom, como a maior parte dos alunos está na rede pública, né, eu acredito que a prioridade é o governo tentar inserir essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas nos diversos âmbitos do, do, dos setores é, dentro da, da escola da rede pública. Né. Então, dessa forma, acho que a gente vai conseguir impactar o maior volume de alunos e ter os melhores resultados é, para toda a sociedade.